Eu tenho certeza que vocês já viram esse produto em algum lugar. Esse é o Dead Cat Worldview, é um acessório projetado para minimizar os ruídos de vento durante as gravações em condições de vento muito forte. E aqui na nossa loja temos vários tamanhos desse produto, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 e 24 centímetros. Então nesse momento eu vou mostrar para vocês como é a funcionalidade de trabalho desse Dead Cat tá bom que está aqui na minha mão eu estou com o tamanho pequeno porque eu vou colocar nesse microfone esse microfone aqui é o 835 da Sennheiser e eu tenho nessa câmera também a questão do paralelamento wireless que eu tenho transmissor e o receptor está conectado aqui na câmera então eu vou ficar cortando um pouco o áudio para vocês visualizarem como é o áudio natural da câmera que está me filmando o áudio desse sistema de microfone que está conectado nessa câmera. E agora também vocês vão ouvir a questão do dead cat, onde ele abafa muitos ruídos. Eu vou simular um, um som de como se fosse um vento, para vocês verem como é que é a questão de trabalho dele. Sem o dead cat. E agora vocês estão ouvindo a funcionalidade desse dead cat, que é tirar tecnicamente ou eliminar todo tipo de ruído externo que poderia estar atrapalhando esse som. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse produto, eu vou pedir para você clicar no link que está aqui embaixo, onde você vai ser direcionado para a página dele no nosso site, nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo.